É minha tropa, a seleção da é é Copa. Pesadão de ponta a ponta, difícil de derrubar. Mas ainda de imedi, pode tentar persistir. Última vez que tentaram, pararam na OK Salve família! Your lips on my lips. Chegaram. Don't you blame me, son. Your lips... On my lips, it's a merry, merry Christmas for you! to you, you! to you, you! Under the mistletoe! Salve, policiais! Opa, Apenas tá ouvindo as melhores de Natal. É show aqui o é, é show! Ah, acho, os dois, né? Confundiram, confundiram ah, são aqui. ambos, é um roubo a loja com um showzinho ao vivo. Vocês estão Entendi. bem, pessoal? Eu também. como oh, é que você que tá? bom. Eu tô bem demais é tá também. Cantando? Ah, é mano, boa? eu não vou tá permitindo você saber meu vulgo, não. Apenas após o pagamento do show, ok? Malvadão. Amor, quanto tempo? E... É, é, que... é F. Ah, não, mas pera aí. Eu vou ouvir uma música e nem sei quem é que tá cantando. Deixa Oi, eu pensar é uma é? outra pra cantar pra você. Calma aí. Puta, eu acho que essa é a única que tem no meu repertório de Natal, viu? Do Justin Bieber ainda. Ah, mas agora eu quero ouvir você cantar Justin Bieber. Were you under the mistletoe. Ah, isso já era Justin Bieber? Já era, eu... já era Justin Bieber. Ah, eu não, eu não sabia, desculpa. Uh, não, fica tranquilo. Mas vem cá, você tá sozinho aí? Não, minha namorada tá lá dentro, aí Você acha que eu vou fazer alguma coisa sem ela? Ah, tá. É. Então é você e sua namorada. Eu e minha namorada. Eu e ela mesmo. E ela tá dentro fazendo o que mesmo? Roubando a loja. Ah, sim. Naturalmente, sem. É. Ah, sabe como é, né? Mora, agachadinha, hein? Já sabe. Mas e aí, pessoal. Mas e aí, pessoal, como é que nós vai estar resolvendo isso aí? Vocês não querem ir embora não? O negócio de Natal? Então, no Natal dá pra fazer isso bem mais fácil. O que, que você acha de. Você vocês... vai embora, eu vou embora, acabou, não é? Só que antes disso, você hum. vem cá com as mãos levantadas, eu te alinei ah, vai todo Ah, não embora. pode, não rola, não rola. Como não, rapaz? Não dá, fica ruim pra mim. É Natal. Não fecha é. a conta. Mor, você é tem Natal. que ficar de olho. Aqui existe uma grande, grande eu chance deles Natal. no que nem da outra vez, você tem que me avisar, tá? tá? Eu esqueci o resto. Hum. Não tô gostando muito dessa, dessa opção, não. E qual que é a segunda? Mor, vou tirar. Tá. Na segunda opção, você vem pela direita ou pelo esquerda? É essa, gente. Desculpa, eu sou bandido. Bora, gacha. Um tá mal lá. Tem que dar no outro pra ele ficar mal também. Porque às vezes eles vão roxar. A vida não quer quebrar, né? Fica, fica assim, fica é, assim. Os dois estão mal. você tá me travando. Agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha, agacha. agacha. Vem pra cá e agacha, vem pra cá e agacha. agacha. Morro, você não pode me travar aqui não. Eu tô, eu tô tomando um tiro aqui. Ixi. Quanto? Muito? Fica agachado, fica parado. Nossa, que isso, que ela já caiu. Puxou? Não. não. Não, não não. Tranquilo, eles estão bem mal. Eles estão muito mal, tá vendo um ali. Está muito mal não, né? Não. Tá. Os dois estão na esquerda da viatura, Provavelmente que eles rusham. Mas eles estão bem mal. Com pouca bala. Puta que pariu, agora que eu vi. Fudeu, morchou. Um volta, volta pro cover, volta pro cover. Fudeu. Cinco balas, chat. 5 balas, gente. 5 balas, molecada. Esse cara com certeza sem colete. Eu preciso acertar cinco balas nele. Fudeu, tô sem bala. Quatro balas. E agora, querido? Eu e você, hein? A gente pode fazer um show ainda, o que você acha? Under the me. Oh, se importa se eu trouxer o corpo da minha namorada pra cá, que eu fico triste com ela sozinha. Pode lá buscar ela. Você não vai machucar não? Ah, mas aí não foi esse combinado, né? Não, só sem machucar, se possível. Por favor, só pra ela não ficar sozinha ali. Por favor. Pode ser, não? Deixa eu buscar ela. Não, N -n -não tá doido, não. Por favor, só, se... só pra ela não ficar sozinha, tadinha. Ela tá desmaiada, tá. E a vez... assim. é a <risos> primeira vez... É a primeira trai... ação de tiro dela, seu policial! Traz meu oficial aqui pro meu lado também, então, pra ficar aqui. Não, calma. Mas aí você não vai me dar tiro? Uh, enquanto você tiver com oficial, eu não te dou tiro É mesmo? Não Não, pera, não, não o quê? Calma, seu oficial, é a primeira ação com o tiro dela, seu oficial E meu cadete também, né? Calma, ele é então calma dele. Vamos pensar numa coisa pra não ficar um negócio feio Pensar no clima Sim. natalino Tá. Eu levo ele pra ir Calma, volta pra sua viatura Eu levo ele pra ir E trago ela pra cá, só pra não ficar um negócio feio Rapaz, acho que a gente resolve isso mais rápido porque, ó, parando pra pensar, seu oficial, pensa comigo. Hum. Não quero, não quero também que o corpo dele fique mofando aqui. Entendi. Não, não precisa furar o pneu do meu carro, seu oficial. Não, não tô furando, não. Mano, fodeu. Vamos resolver isso logo? Como? Ué, a gente, cada um dá um tiro no outro e vê quem morre primeiro. Não, deixa eu só trazer ela pra perto de mim, seu oficial, minha namorada, pô. Não, mas dá, já já vocês, vocês dois vão estar no hospital. Calma, calma, seu oficial, calma. Calma, seu oficial, minha namorada, cara! Tem a, tem a clima de Natal no seu coração! Mas eu tô no Ó, eu, não tô eu não tô nem te dando tiro, eu não tô nem te dando notícia. você tá todo se abrindo pra mim aí. Não mais, né? Ah, agora se fechou, né? Calma, seu oficial, calma. Calma, não quer pegar seu cadete? Eu pego minha namorada. Eu tô pensando na, na ideia, Tá. Ó, vou a caixadinha de perto dela. Só quero o corpo dela, seu oficial. O que eu quero é que ela não fique, não fique sozinha, tadinha. Pera, Entendi. seu oficial, mas aí você não tá pensando junto comigo, você tá dando tiro. Eu, eu já terminei de pensar, já, bora. Você não, você não aceita, não? É melhor não, né? Vamos. Calma, seu oficial, você não tá pensando comigo, cara. Eu acho que eu pensei certinho. Uma bala, gente, fodeu. Seu oficial, acho que tá faltando... Ó, oh, tá se abrindo. Tá Tô se bom. abrindo. Clima natalino, seu oficial. Mano, fudeu. Minha, ba... minha arma tá sem bala. Seu oficial, você tem que ter um pouco mais de clima natalino tá no seu coração, cara. Nem fudendo. Gente. <risos> Eu não tô acreditando nisso véio. Não estou acreditando nisso Gente, alguém consegue buscar eu e a Maia? A Maia tá desmaiada aqui na loja de... Subindo pra paleto, sabe? A do posto de gasolina do lado do Mega Mal? Gente? Mano, eu tô em choque. Eu tô em choque. Mano, sabe o que eu ia tentar fazer? Eu ia tentar ficar correndo com ela. Tipo assim, correndo com ele. Ele ia avançar, eu ia dar a volta pra cá. A início, ele ia começar a tentar abrir mim. Eu ia ficar tentando. Até eu chegar no corpo da Maia, ia tentar revistar a Maia. E é isso? Mano. Gente, eu peguei uma... Eu peguei com muito pouca... Quantas balas tava minha arma quando eu trouxe? Mais de 100, não? Eu gastei muita bala? 105? Como é que... Hum... Tá quebrado em perrado, vou ter que colocar coisa aqui. Porra! Pensei que você ia tentar mandar um... um... Rolas aleatório pegar o corpo dela. Então... Mas o policial não tá. Tipo assim, ele tava, ele, tava, ele tava esperto, tá ligado? Precisava pegar os dois coletes lá. Deixa eu ligar a van. Oi, velho, ganhei uma loja. Ah, isso que eu ia perguntar. Não era lavagem, não? Era lavagem, mas lavagem tava sobreaquecida ah. superaquecida, que pare... quer dizer. Ah, tô... ah, tá... é... Mano, ah tá você causa da Mano, você não vai acreditar que aconteceu. O eu matei o último policial na última bala que eu tinha. Juro. era. Eu tava... Galera. Mano, eu tava tentando pegar o corpo da Maia porque ela hum. caiu, e aí eu tava tentando enrolar o policial, aí o policial não tava caindo, aí ele começou a avançar, eu tinha uma bala, eu dei uma bala e ele caiu. Meu Deus. Aham. Mas tá tudo bem aí? Tá tudo certo. Tá ela tá, tá desmaiada, na real. Aí eu vou... Eu vou levar ela pro... Pro coisa agora. Tá bom, eu vir aqui pra arrumar o tá? carro. Tá bom, tá sem as portas tudo aqui. Tá bom. Beijo, tchau. Beijo, tchau. <risos> Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Quando Poxa, eu olhei para minhas balas, tinha um policial de pé só. Eu tinha cinco balas. Eu falei, mano, fudeu, eu tenho cinco balas. Cinco balas na pistola? Aí eu fui dando uma. Fui só dando bala certeira. Véi, e eu tentando pegar o corpo da, Ma da Maia pra pegar a arma dela e não conseguia, não conseguia, o cara me dando tiro. Ele rushou, eu tinha uma bala, eu dei uma bala e derrubei ele. Meu Deus <risos> meu. Mano, juro, eu tô em choque. Vamos lá, vamos lá. Vamos, lá, vamos. vamos escutar o um Calypso, não? Vamos pro hospital, pro hospital.